Redação da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Tem as suas próprias regras, tem o seu próprio jeito. E é disso que nós vamos falar agora, como funciona a redação da UFSC. Vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, de português e redação aqui do Redação Online. E hoje, com muito carinho e muita saudade, vou falar para vocês sobre a redação da UFSC, porque eu fiz redação da UFSC, passei na redação da UFSC. Já faz um tempinho, né? Lá em 2008. 2008, galera. Aquele meme do... E aí? E agora, né? Já faz um tempinho. Mas a redação da UF é uma redação muito gostosa de fazer. É uma redação que dá prazer em escrever. Porque ela te mostra o quanto você tem realmente de competência. Ela, mo ela mostra e, e deixa o candidato agir dentro do que ele sabe. E dar voz a tudo que você fez ao longo do seu ensino médio. Já aproveitei que você está aqui comigo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem de novo para você redação de concurso, redação da UFS, que veste, Enem. Né? A gente está sempre aqui juntinho com você, fora o nosso site aqui embaixo plataforma né, de correção redação online, cheio de dicas de língua portuguesa, dicas de redação e. Mas seria dia do bolo, que é nós corrigimos a sua redação. Porque você sabe que a correção da sua redação é muito importante para você entender se você está fazendo tudo correto. Mas agora a gente vai lá, vai falar de UFSC. Primeira coisa, Shai, qual é o tipo de texto da UFSC? A UFSC é muito variável em relação aos tipos de texto, né? Os dois que mais aparecem na UFSC são o texto dissertativo e a crônica. A UFS que te deixa muito livre para você fazer a sua escolha, geralmente ela aparece com mais de uma proposta tá? de texto, então você pode escolher uma dissertação, os alunos que vêm aí de um ritmo de estudo do ENEM escolhem muitas vezes a dissertação e a dissertação ela costuma aparecer mesmo que apareçam outros tipos de texto, só que ela não cobra, tá? vejam bem, ela não cobra proposta de intervenção, ela só quer uma perspectiva do tema. Uma carta, uma crônica, um conto, tá? Isso também são comuns aí de aparecer dentro da UFSC. Então, por que eu digo que a UFSC se deixa livre e coloca a prova tudo o que você fez ao longo do seu ensino médio? Porque ela deixa você escolher o tipo de texto. Na UFSC você não consegue encotar o modelo pronto, que a gente é contra, né? que professor de português é muito contra modelo pronto. Se você encontrar um professor de português a favor do modelo pronto, você dá uma desconfiadinha aí, porque não é legal. Uma vez que a gente quer colocar dentro é, de uma redação, dentro do seu texto, o seu conhecimento real. Né? Então, quando a gente pega o FISC e a gente não tem certeza de qual tema, eu tenho que estar preparado para todos os possíveis tipos de texto, tá? A UFs que nos últimos anos trouxe aí uma dificuldade em relação à sua aplicação de vestibular. Porque a UFSC agora ela está parada, mas ela vem com tudo para os próximos, próximos estimulados. Ela vai recuperar esse tempo perdido, né? Porque a UFSC ficou, devido à pandemia, parada. Eu separei aqui para vocês, para mostrar e, e conseguir contextualizar melhor ainda, alguns dos últimos temas que foram cobrados pela UFSC, tá? Para vocês entenderem é, como essa proposta aparece. Em 2019, a gente teve vacinação. E poderia ser um conto, uma carta aberta ou a dissertação. Então, vacinação. Super atual para hoje, né? Também em 2019, que foi o vestibular, que a gente tem o vestibular de verão e vestibular de inverno, teve a flexibilização do controle do Estado sobre agrotóxico, seus componentes e afins. Também tinha a opção de conto, carta aberta ou dissertação. Lá em 2018, tinha a importância da ética na vida do cidadão, só a dissertação. Também em 2018 caiu o uso da língua no cotidiano e só opção de crônica. Já em 2017 caiu a amizade em uma sociedade consumista e imediatista. A amizade em uma sociedade consumista e imediatista. O que, que eu vejo quando eu olho para a UFSC? Ela não traz grandes problemas sociais como o Enem. Ela traz situações... Do cotidiano. Ela também não é filosófica de te fazer uma pergunta, mas ela traz abordagens do cotidiano: o consumismo e a amizade, o agrotóxico, a vacinação. Então, tudo isso que não é novidade para um jovem, né, para um brasileiro, né, para um candidato tá, desse, desse vestibular. Então a Office que te deixa assim, vamos lá, características bem marcantes, né? Ela te dá opções. Ela Costuma trazer o texto dissertativo, mas ele não é exclusivo, tá? Ela pode trazer mais de uma opção ou não trazer. Você vai ter que analisar no dia. Ah, e vai precisar de título não? Vai Vai precisar de adequação ao gênero, né? Alvo você tem grandes quatro pontos de correção que eu já vou tratar com vocês. Mas a adequação ao gênero é o principal deles. Por quê? Porque na hora que você escolhe um texto dissertativo, você vai agir de uma maneira no seu texto. Na hora que você escolhe uma carta, você vai agir de outra maneira. Na hora que você escolhe um conto, você vai agir de outra maneira. E tudo isso é colocado à prova. Tudo isso é visto pelo corretor como você escreve em técnica de texto. Né? Então é importante esse conhecimento que não te engessa como o Enem engessa. O Enem é aquela forminha de bolo, geralmente os quatro parágrafos. Problemática, argumentação, proposta de intervenção, Alves que não, a que quer dizer, pera aí, aqui eu quero entender se você contemplou bem o seu ensino médio, independente de quando tempo passar, aqui eu quero entender se você sabe dialogar, escrever, argumentar sobre temas do seu dia a dia, se você sabe fazer uma carta, se você sabe fazer uma dissertação, se você sabe fazer um conto, se você sabe fazer uma crítica, como que você olha para esse problema? Então você não vai olhar o problema só pensando na solução, como você chama na UFSC. Você vai olhar para o problema e a UFSC vai entender, ela quer saber como de fato você olha para o problema. Mas e os critérios, Shay? os critérios de avaliação da UFSC como eles funcionam? São quatro. O primeiro deles, que é o grande, é a adequação ao gênero, tá? Porque se você não se adequa ao gênero, a UFSC nem corrige essa redação. Então a primeira e grande importância é que você se adeque ao gênero. Se é uma carta, todas as especificidade de uma carta, se é o texto dissertativo, de todas as especificidades, isso inclui se vai ter título, se não vai ter título, quais palavras você vai usar, se você pode usar o meu, se você não vai usar, se vai ser impessoal, então a adequação ao gênero é a maior, né, questão, porque senão a outros nem corrige a sua redação, depois o segundo item é o emprego da modalidade de escrita, e o emprego da modalidade escrita tem a ver com a adequação, sim. Porque se a que pedir, por exemplo, um texto de um blog, ela vai ter que entender o uso de gírias, o uso do coloquial. Se ela pede uma dissertação, ela vai entender a formalidade. Se ela pede uma carta, ela está aberta à adequação daquele gênero. Então, assim como o item 1 um fala adequação ao tema e ao tipo de texto, tá? No item 2, que a adequação linguística também tem tudo a ver, porque o tipo de texto faz você mudar. Muitas pessoas têm medo e acham que redação só pode ser texto formal, mas não é assim que acontece. A redação, redação não é um gênero, veja bem, redação é uma indicação, todo texto é uma redação, tá? E aí a gente vai olhar o tipo e o gênero, então é essa adequação que é muito importante. Vamos lá! rede social tem uma maneira de falar, jornal tem outra, você com seu amigo no WhatsApp, um bilhete, enfim, é outra. Então essa adequação ao tipo de texto, entender o tipo de texto e depois adequar a escrita demonstra que você tem conhecimento. Então tira esse medo que você tem aí de ter que ser formal o tempo todo, porque não é assim que as bancas encaram. As bancas encaram que texto você tem e como você vai escrever esse texto, tá? O terceiro ponto de correção é a coesão e a coerência, que eles com bem juntinhos ali. Coesão, a maneira como você liga as palavras, então, assim, os complementos, se né eu vou a casa, não, eu não vou na casa, então a questão da regência, a questão de você ligar as palavras, a questão de você complementar, as vírgulas. E proporcionalmente ligado a isso A coerência Então você selecionar as palavras corretas De acordo com a sua intenção Você não se contradizer quando não for hora De se contradizer Porque num poema, por exemplo, eu posso usar uma antítese Que são ideias contrárias Agora se eu faço uma dissertação Eu não posso dizer que Poxa, que legal liberar um porte de armas Daqui a pouco falar É uma pena liberar um porte de armas Estou sendo incoerente Porque ser coerente é você seguir um raciocínio lógico Tá? Então, a coerência também está ligada a todos os pontos, é como se fosse uma linha tecendo assim, né? O tipo de texto, o gênero, a escrita, a coesão e a coerência. Então, para você que não sabe, coesão vai olhar estrutura e coerência vai olhar significados. E o 4, que é o nível de informalidade e argumentação, tendo em vista o ponto de vista, quanto à vista, né? O ponto de vista do gênero pedido. Tá? Então, olha só: olhou adequação ao termo e gênero, olhou escrita, olhou coisa de coerência e agora olhou a questão da informalidade e da argumentação. Né? Se você tem conteúdo daquilo que você está falando, se você colocou a argumentação que vale, se você usou a informalidade onde não deveria, como você construiu essa sua narrativa, como você construiu esse texto? Tá? E aí a que contempla isso e fecha, quando fecha o seu vestibular, deixando o estudante, o candidato, muito firme. Você fica firme, não vai me dizer que você fica com medo, né? Você fica muito firme daquilo que você precisa estudar para o vestibular da UFSC. É um vestibular muito gostoso de ser feito, é um vestibular legal. Que pena que nós não tivemos agora nos últimos anos, 2020, 2021, mas 2022, vamos com fé que vai ter, né? para que a gente consiga realmente colocar a prova todos esses anos de estudos e de ensino médio. Se ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente. Um beijo, bons estudos!